Lançaram uma maldição na lua e todas as bruxas iniciantes serão amaldiçoadas pelos deuses. É isso o que estão falando por aí. Vocês me mandaram muitas mensagens falando dessa, dessas tal baby witches que amaldiçoaram a lua e sobre esse fuzuê todo que está rolando pela internet. Então eu decidi falar com vocês sobre maldição, falar se isso é possível, se não é possível e explicar como uma maldição funciona. Então se você quer saber verdadeiramente como funciona uma maldição, assiste esse vídeo até o fim. E aí, bruxarada, tudo bem com vocês? Eu sou Cedric Nightingale e que o sol possa iluminar o nosso encontro. Já tem um tempo que eu tô querendo criar esse quadro onde eu falo com vocês sobre coisas que aparecem na mídia relacionada à bruxaria em filmes, TV, série, livro e tudo mais que pode acontecer com relação à bruxaria e desmistificar um pouco é, do que sai por aí na mídia. Mas é, eu pretendo trazer para vocês uma explicação de como funciona Maldições porque esse vídeo é mais que um vídeo de fofoca porque a minha intenção na internet não é ficar fazendo fofoca. Pelo contrário, é trazer conteúdo pra vocês. Então eu vou falar pra vocês o que é uma maldição, como a maldição funciona, do que uma maldição se alimenta, como que essa maldição entra na vida de alguém, como que e tudo que vocês possam imaginar com relação à maldição, afinal de contas nada melhor que um bruxo pra falar sobre o que realmente pode ou não acontecer dentro da magia, o que é verdade, o que é mentira da onde que eles tiraram e aumentaram pra virar o que é, certo? Se vocês virem alguma coisa aí na internet, alguma notícia alguma coisa que vocês acham que vale a pena eu explicar ou criar um vídeo falando sobre, também deixa aqui embaixo nos comentários, certo? Então hoje eu tô começando esse quadro pra falar sobre essas tal baby witches que vocês tanto me enviaram encheram minha minha DM do, do Instagram, me mandaram em tudo quanto é Lugar, comentaram nos vídeos querendo saber sobre a minha opinião sobre se é verdade ou se não é verdade tá então vamos lá para que vocês possam entender o que está acontecendo eu vou ler um resumo da matéria essa matéria é é em inglês, porque é uma coisa que aconteceu na gringa e tá vindo pra cá espalhando pelo TikTok, tá? Então, se vocês quiserem ler a matéria completa, ter acesso aos TikToks Que a galera tá falando sobre isso, eu vou deixar aqui embaixo Pra vocês poderem acompanhar, tá? Então, resumidamente, a matéria fala assim, ó Que começou a circular entre as bruxas do TikTok Um rumor dizendo que baby witches Que pra mim era um termo que eu nem sabia que os brasileiros adotavam nessas redes sociais Mas baby witch quer dizer bruxas principiantes, bruxas iniciantes né? Amaldiçoaram um corpo celeste Sendo esse corpo celeste a lua E o negócio ficou tão insano E se espalhou pelo Reddit e pelo Twitter Porque o pessoal estava com medo De uma retaliação vinda dos deuses regentes Desse corpo celeste Os deuses e deusas lunares Porque os rumores iam ainda mais fundo Dizendo que as bruxas que amaldiçoaram a lua Supostamente teriam sido mortas Todas elas teriam morrido e uh, se você for fuçar ainda mais dentro desse boato, outras pessoas dizem que esses mesmos bruxos tentaram amaldiçoar o povo férico e tentaram também amaldiçoar o sol, deixando Deus Apolo muito furioso é, e buscando vingança. Olha só! aonde que a gente vai parar com esse tipo de coisa, certo? E vocês sabem que uh, a internet é assim, né? Quem conta um conto aumenta um ponto, a fofoca começa de um jeito aí vem um monte de gente que quer ganhar mídia, que quer ganhar publicidade em cima, aí vai contando um vai contando o outro, vai fazendo vídeo e ninguém se preocupa em falar um pouco como as coisas funcionam e se é verdade ou se é mentira. Eu procurei um pouco a fundo e eu não encontrei nada verdadeiramente da onde veio essa fofoca, qual foi o grupo de pessoas que trouxe isso eu não achei eu achei outras pessoas falando sobre esse boato mas ninguém nunca diz da onde veio o boato então assim é só um boato que muito provavelmente foi desenvolvido para que as pessoas elas possam ganhar é, seguidores possam aparecer na mídia e como muita gente utiliza por aí para poder alavancar o conteúdo né mas antes de continuar o assunto você já deve ter percebido que aqui no canal tem conteúdo de primeira vindo de um bruxo de verdade que sabe o que está falando certo então, para você não perder nada, se inscreve no canal e deixa seu like para fortalecer ainda mais a nossa energia e eu continuar criando conteúdo bom assim pra você. Bom, mas o que é uma maldição? Uma maldição é uma ação mágica e ela pode ser realizada de diversas maneiras. Isso vai depender muito do sistema mágico do bruxo, da bruxa, do mago, que tá executando é, a construção da maldição. Uma maldição é diferente de um feitiço, porque normalmente um feitiço ele tem uma ação direcionada mais curta um Período mais curto para funcionar e nem sempre é tão complexo. Já as maldições elas são feitas para durar por muito tempo e esse tempo ele pode ser gerações de famílias, ele pode ser linhagens, pode, pode tomar linhagens inteiras ou então é, seguir pessoas por vidas, vidas e outras vidas. Se você é uma pessoa que acredita no sistema de reencarnação, então maldições elas podem seguir é, a vida das pessoas através de gerações. E então o que compõe uma maldição, né? Então, normalmente, uma maldição é, é um conjunto de várias coisas e ela precisa de uma fonte de energia que seja duradoura e que não seja corruptível. Um feitiço, ele se alimenta de uma energia X. Uma maldição tem que se alimentar de uma energia Y muito maior do que uma energia comum para um feitiço. E essa energia, ela tem que ser uma fonte que ela não vá se extinguir com facilidade. Sem contar que a pessoa que vai desenvolver essa maldição ela tem que ser capaz de conseguir comportar essa energia conseguir reunir tudo o que ela precisa e direcionar essa maldição é, de maneira correta, porque senão o que, que vai acontecer? Ela vai se auto-amaldiçoar, isso é um dos riscos, porque quando você junta a energia que você precisa e você não é capaz de direcionar, você acaba trazendo essa energia pra você, pro seu corpo, pra sua vida, certo? Isso é um dos fatores, existem muitos fatores uh, de construção mágica dentro de uma maldição que são complexos e que não é qualquer pessoa que vai conseguir executar essa maldição, certo? Eu sei que o conteúdo tá muito bom, mas antes da gente continuar, não se esquece, me segue no Instagram, porque lá eu também trago conteúdo diferente, conteúdo bom, que vai complementar tudo que você tá aprendendo aqui, certo? É @cedricnightingale Nightingale e deixa aqui embaixo nos comentários se você já sabia ou conhece alguma coisa relacionada a maldições. Toda maldição precisa ter uma intenção, ela tem que ter um foco na vida daquela pessoa. Mas não é só isso. A pessoa que supostamente vai ser amaldiçoada, ela tem que ser uma pessoa corruptível. Então essa maldição, ela precisa de uma brecha para entrar dentro da vida dessa pessoa. Do contrário, a maldição não vai funcionar. Amaldiçoar uma pessoa, muitas vezes, é um processo longo. Porque a gente, muitas vezes, tem que criar, né, o feiticeiro tem que criar... É, o ambiente propício para que essa maldição se estabeleça para que vocês entendam um pouco mais como funciona, vamos fingir que a maldição é tipo um vírus, uma bactéria, certo? Essa bactéria não pode ser uma bactéria comum, ela tem que ser uma bactéria inteligente e muito forte. E ela tem que ter uma intenção específica, então, por exemplo, vai ser uma bactéria que vai dominar um órgão específico, tá? Essa bactéria precisa de um corte, um machucado, alguma coisa na pele da pessoa para que ela possa entrar e então atingir o objetivo, a maldição funciona exatamente assim, então ela precisa de um espaço dentro daquela pessoa, da vida daquela pessoa, numa atitude, numa ação e alguma coisa que ela efetue, que seja grande o suficiente para que ela possa entrar e fazer o estrago que ela tem que fazer, e normalmente as maldições elas são feitas para causar dor e sofrimento, elas não são coisas, ai ah, vou, vou ali matar aquela pessoa, não. Maldições são muito mais pesadas e muito mais cruéis, porque elas não servem para destruir necessariamente uma pessoa. Elas servem para todos os dias forçar aquela pessoa a se destruir. Então, maldições são coisas muito pesadas e muito complexas justamente por conta disso. Então, a gente vai ter é, maldições que elas podem ser feitas e direcionadas. Né, de uma pessoa experiente para uma vítima, vamos dizer assim, que não é fácil de fazer, não é fácil de trabalhar e é um conhecimento que você não vai achar em livros, normalmente esse tipo de conhecimento é passado, é transmitido através de mestres e pessoas que trabalham com isso, até porque um conhecimento desse é, não é um conhecimento que é para você achar por aí, né, e... Não é todo mundo que tem o um nível de, de né, manipulação energética e sabedoria para que isso possa acontecer. Mas existem situações também que vocês podem analisar que podem se tornar tipos de maldição auto-infligidas que, que funciona mais a cargo psicológico é, do que energético. Então pode ser que algumas coisas na nossa vida aconteçam de maneira complexa, de maneira uh, trágica, e a gente traga para a nossa vida essa intenção, se sinta então dentro de uma maldição e repita aqueles mesmos aspectos sempre estragando a nossa vida rotineiramente. Então muitas das vezes nós podemos causar certos tipos de maldições para a nossa vida. E é muito interessante a gente pensar sobre circunstâncias que possam trazer energias tão densas e complexas para a nossa vida a ponto de a gente achar que aquilo é uma maldição lançada por outra pessoa quando na verdade são situações que aconteceram em nossas vidas que acarretaram certas coisas e a gente não conseguiu se desapegar delas ou elas causaram uma sensação de dependência e a gente não conseguiu sair dessa sensação, dessa situação e continua reforçando todos os dias esses erros e daí a gente pode pensar e estender um pouco mais isso tudo em famílias que cometem os mesmos erros Por quê? porque a mãe fazia aquilo repetir aquilo, o filho nasceu, viu aquilo, repetir aquilo, e sucessivamente a gente vai infectando uma família toda com atitudes e pensamentos que são tóxicos. Então, maldições, elas não precisam necessariamente é, ser interpretadas como formas mágicas, mas elas podem ser auto-infligidas a partir de energias e situações que podem acontecer no nosso cotidiano. Então, a gente pode entender maldições de duas maneiras, as maldições que são desenvolvidas, que são criadas por uma bruxa, um feiticeiro, um mago, alguém que trabalha magia e precisa de um espaço na vida daquela pessoa para então colocar essa maldição na vida dela, e existem situações que a gente pode vivenciar que podem gerar uma maldição auto-infligida né, não é necessariamente uma maldição mágica, mas é uma situação que acaba sendo recorrente na vida de alguém, e essa situação ela pode passar de mãe para filho, etc, etc, etc, certo? Então, dividindo essas duas coisas e vocês entendendo que existe a parte espiritual e que existe também a parte da pessoa estar tá fazendo merda na vida dela e tá conseguindo criar um sistema perpétuo de merdas na vida dela e dos familiares... Que isso pode acontecer, é, para que vocês não fiquem pensando que tudo de negativo que acontece, que passa de geração para geração, é uma coisa mística, gigante, meu Deus, que acontece em filme de terror, quando na verdade pode ser só uma consequência psicológica, um registro psicológico e social da sua família que passa de filho para filho e não necessariamente seja energético, tá? Então, maldições não são simples e fáceis de serem desenvolvidas, você não vai encontrar uma maldição aí num livro que você acha legal e ela vai rolar e ela vai acontecer é muito mais complexo e muito mais profundo do que você imagina e não é qualquer pessoa qualquer iniciante que vai conseguir desenvolver esse tipo de maldição é quando ela é uma maldição mágica né quando ela, é, é quando ela envolve a fé, quando ela envolve a manipulação energética, não é qualquer pessoa que vai conseguir fazer com que isso aconteça, porque não é simples de você executar esse tipo de magia porque você precisa de um conhecimento muito Amplo, não só da magia em si, mas da vida da outra pessoa e de como essa maldição vai atuar. Sem contar que o pagamento, né? Porque o mundo ele funciona assim, o mundo mágico também, tudo é equivalência. Então a pessoa que está fazendo o feitiço também vai perder alguma coisa, seja em energia ou qualquer outra coisa. Então a paga de retorno também é muito grande. Sendo assim, não é qualquer pessoa e não é para qualquer momento e nem todo mundo vai se prestar a fazer isso. Antes da gente continuar, eu também vou te fazer um convite. Agora você pode ser membro aqui do canal e receber benefícios exclusivos imperdíveis como selo de verificação de membro você vai poder ser notado mais facilmente nas lives você do outro lado também pode ganhar todo mesmo a consulta exclusiva de tarot comigo só sua eu e você e muito mais então desce aqui embaixo do lado do inscreva-se tem o um botão seja membro escolhe a categoria que você acha que funciona para você e vem fazer parte dessa revoada a lua ela é um corpo celeste de extrema importância para terra uma das representações de várias divindades e do poder delas sobre nós. Tem muitas coisas aqui que cientistas que dedicam suas vidas inteiras para poder compreender, não conseguiram compreender. A lua, o sol, a terra, vivenciaram e experienciaram coisas que a gente não, não tem noção. Elas viram coisas nascerem, morrerem, serem extintas. Então imagina a potência que elas têm. Você acha mesmo que algum ser humano é capaz de desenvolver uma maldição e lançar na lua, no sol, na terra, isso é impossível. Até porque maldição é coisa de homem, ser humano, que precisa de alguma maneira se vingar dos seus, que precisa fazer com que o seu ego seja inflado, demonstrando poder, de alguma maneira, ou se vingando daquelas pessoas que talvez sejam melhores que elas, ou fizeram alguma coisa para elas, os deuses, as coisas naturais, as coisas que são criadas, elas não precisam disso, é coisa de homem, coisa pequena. Certo? Então eu acho que eu me fiz claro. E se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários. Que eu vou ter o maior prazer do mundo em te responder. Muito obrigado por terem assistido o vídeo até aqui. Um beijinho. E que o sol possa iluminar o seu caminho.